Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa trouxe um assunto muito especial para vocês. Hoje vamos falar sobre psiquiatria, tirar todas aquelas dúvidas, aqueles tabus que você acha, ah, eu não posso procurar um psiquiatra, então eu trouxe... Ele, um médico psiquiatra experiente, pessoa maravilhosa, se vocês conhecerem, que vai falar um pouquinho para nós sobre a psiquiatria, tirar algumas dúvidas. É o doutor José Lúcio, ele trabalha no CAPS de Rio Negro e também faz um ambulatório de psiquiatria aqui na nossa cidade. Então, olá doutor, tudo bem com o senhor? É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Lucimara, pelo convite Pelas palavras lisonjeiras Doutor, é as pessoas hoje, para elas procurarem um psiquiatra, ainda tem aquele tabu. Ah, psiquiatra é coisa de louco, né? de pessoa desequilibrada, mas não é, porque a gente que atende muitas pessoas no dia a dia, a gente vê né, o gesto delicado, carinhoso, a forma como vocês tratam os pacientes e a gente sabe que as pessoas melhoram. né E eu queria que o senhor contasse um pouquinho para as pessoas por que hoje... É muito importante as pessoas procurarem o profissional psiquiatra, doutor. Então, a psiquiatria é uma parte da medicina, é uma especialidade médica. Ah, o médico conclui o curso de medicina e faz uma titulação específica para atuar nessa área. Né? É reconhecida pelo CRM, tem uma associação de psiquiatria, Associação Brasileira de psiquiatria qual sou afiliado, né? E o médico que, que se interessa por essa área, ele estuda e tenta ajudar as pessoas que sofrem de transtornos mentais, né? Então, transtornos mentais, é, eles correspondem aos transtornos mentais leves, né? que talvez sejam é, ansiedades mais leves, episódios depressivos mais leves, é, agrofobia, fobia específica, transtorno de pânico, é claro que às vezes o pânico tem uma gravidade intensa que não é tão leve assim, né? até transtornos mentais mais graves, como transtornos do espectro bipolar, né? Esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno de personalidade. Então, todo transtorno de emoção e do comportamento que traga sofrimento para a pessoa ou para outras pessoas ao seu redor merece a atenção de um especialista como o psiquiatra. Doutor... É... O senhor já colocou que são algumas doenças, o transtorno bipolar, né, a depressão, crise de ansiedade. É, como seria, assim, o senhor poderia falar um pouquinho sobre essas doenças? Porque hoje ah, tem bastante pessoas né, que têm crise de ansiedade, é, né, é, fobia, então o senhor podia falar um pouquinho sobre uhum. isso? Sim. É, a maioria das pessoas que procuram um psiquiatra elas têm ansiedade e depressão, né? É... O sintoma mais comum da ansiedade e da depressão, talvez seja a insônia. 90% das insônias são secundárias a transtornos de ansiedade e depressão, né? O médico examina, o médico psiquiatra examina a pessoa conversando. E através dessa conversa, ele faz o que a gente chama de exame do estado mental. A gente avalia funções psíquicas, funções do afeto, que aí inclui a ansiedade, inclui o humor, né, que é a depressão, as funções de senso-percepção, que podem estar alteradas, é, que são relacionadas a sintomas psicóticos... Né? A capacidade de manter o foco de atenção, que, por exemplo, no déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa tem uma dificuldade de manter o foco de atenção, manter o controle inibitório e, às vezes, até manter o controle motor, se mantendo inquieto. Né? Então, por exemplo... É, o TDAH, ontem eu atendi uma paciente, foi muito interessante, porque ela está fazendo tratamento de ansiedade. A ansiedade é caracteristicamente é, é, objetivada por preocupação ruminativa, hipervigilância. Tensão motora e hiperativação autonômica. Essa hiperativação autonômica, ela envolve sudorese, sensação de frio, sensação de calor, angústia, aquela dor no peito que leva muita gente ao cardiologista, ao pronto atendimento, que não é uma dor cardíaca e sim uma dor relacionada à ansiedade, né? É, sem, é, alterações gastrointestinais, é, taquicardia, é uma série de sintomas é, orgânicos podem estar relacionados à ansiedade. Doutor, e nessa ansiedade, às vezes as pessoas sentem que parece ter uma bolinha na garganta. Uhum. Isso também é um sintoma de ansiedade? Isso é um sintoma muito comum de ansiedade, né? Que a gente chama de angústia. Qual que é a diferença da ansiedade e da angústia? A ansiedade é o conteúdo afetivo mental de preocupação. E a angústia é uma sensação orgânica, geralmente de opressão precordial, relacionada à ansiedade, mas que não tem um conteúdo mental. Então a angústia pode ocorrer numa pessoa ansiosa sem que ela esteja preocupada. Pode se manifestar de uma forma que ela nem esteja tranquila, como eu e o senhor conversando. Sim, sim. Uhum. Entendi. Doutor, é, muitas pessoas perguntam: Ah, eu vou procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Queria que o senhor colocasse para as pessoas essa diferença. Né, para as pessoas poderem compreender uhum. é interessante a pergunta, Lucimara eu estava escutando um podcast do professor Nicoleles é um neurocientista brasileiro ele estava falando que 1 bilhão de pessoas no mundo, o mundo aproximadamente hoje está com cerca de 8 bilhões de pessoas, um bilhão de pessoas sofrem no mundo de transtornos neuropsiquiátricos graves ou decorrentes de traumatismo, de tumores cerebrais, AVC e doenças psiquiátricas. 500 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtorno depressivo recorrente. Né? Então, veja, é... o professor Nicoleles falou, toda vez que a gente faz um tratamento para essas pessoas em conjunto, o tratamento tende a ser, a resposta tem que, tende a ser melhor. Né? Então, por exemplo, se a gente faz um tratamento em conjunto do psiquiatra com um bom psicólogo que faça uma boa psicoterapia, os estudos mostram que o resultado é melhor do que os tratamentos isolados. Né? Mas qual que é a diferença de um e de outro? O, psi... o psiquiatra é um médico, um médico que fez faculdade de medicina, né? Estudou é, a grade curricular médica e trata as alterações comportamentais e emocionais sob o ponto de vista médico. Então, o médico ele tem a noção de que a mente é um epifenômeno do cérebro. E o cérebro e as funções cerebrais podem ser modificadas com alguns fármacos, né? Por exemplo, a pessoa tem é, depressão, a gente pode usar um antidepressivo para melhorar o humor da pessoa. Claro que essa depressão, às vezes, está relacionada a um luto, por exemplo. E daí, a psicoterapia muito bem aplicada, né, para essa condição de luto vai fazer com que a pessoa melhore, né, é, ou não melhore, mas consiga lidar melhor com essa dor do luto, por exemplo. Passar né? por essa situação com mais leveza, né, doutor, com mais uhum, tranquilidade, uhum. né? Os psicólogos, então, eles, eles, eles fazem psicologia... É, eles têm uma grade curricular de estudo própria da psicologia eles têm áreas de atuações diversas do médico por exemplo no ambiente escolar no, nas transtornos de aprendizado e talvez o que, o, o que as duas profissões têm em comum é o campo da psicoterapia né? porque muitos médicos também fazem psicoterapia né? e é, muitos psicólogos é, entendem de diagnósticos psiquiátricos e sabem quando encaminhar uma pessoa para fazer um tratamento com medicação. Então, por isso que o tratamento com uma equipe multidisciplinar, né, doutor? É importantíssimo para quem tem depressão, é, distúrbio bipolar. Então, as pessoas não devem ter vergonha de procurar o psicólogo, o psiquiatra e fazer os dois tratamentos juntos para passar por essa situação e serem mais felizes, né, doutor? Paulo Simara, a multiprofissionalidade está cada vez mais é, em voga. Hoje em dia, para tratar uma depressão, às vezes, a gente precisa associar o um médico, o um psicólogo, um professor de educação física, um nutricionista, para fazer modificações do estilo de vida, para conseguir melhorar a condição cerebral da pessoa e fazer com que a pessoa melhore. Então, eu tenho um caso de um paciente que um dia ele chegou no, no, no, no, no consultório, assim, muito melhor do que eu costumava vê-lo. E ele estava indo numa academia, ele estava tomando as mesmas medicações, estava fazendo a psicoterapia, mas ele começou a frequentar uma academia de esporte. E isso fez com que ele ficasse menos ansioso, menos ansioso, ele ficasse mais relaxado na hora de dormir, tendo um sono melhor, né? Ten tendo mais motivação, mais energia para fazer as atividades do dia a dia. Então, a gente viu uma melhora muito grande com a soma de muitas áreas trabalhando junto. Doutor, é... Me diz uma coisa, quando o paciente, né, a, aquela pessoa procura ajuda no seu consultório, né, quais são os exames, assim, alguns exemplos de exames que o médico psiquiatra pede para essas pessoas? Uhum. Então, o exame clínico do psiquiatra é o que a gente chama de exame do estado mental. Então, quando eu converso com um paciente, né, eu estou analisando a aparência, se ele está é, bem localizado, se ele tem orientação espacial, temporal, se ele tem uma orientação quanto ao eu, se ele tem uma crítica em um julgamento das atitudes que ele tem, como está o humor dele, né? se tem um humor deprimido, se não tem, se ele refere a angústia, ansiedade, como é que estão os afetos, como está assim, a sensu percepção, a memória, né, a memória de evocação, é, e assim por diante. É claro que tem muitas doenças clínicas que podem estar, tá, podem estar tá, é, é, fazendo sintomas psiquiátricos, né, em, cardiopatias, pneumopatias, é, é, é, doenças reumatológicas, é, doenças gastrointestinais, né? é, às vezes câncer, né? pode fazer sintomas é, orgânicos. Às vezes no velhinho, uma simples infecção urinária faz com que ele se torne extremamente depressivo. E às vezes ele não tem depressão, ele tem infecção urinária. Né? Então, o médico pode lançar a mão, é claro, de exames laboratoriais, exames de imagem e às vezes também pode pedir exames neuropsicológicos, que são feitos por um psicólogo que é especialista em neuropsicologia, né, para quantificar e parametrizar esses é, parâmetros da vida mental é, dentro de uma escala de... quantificando a normalidade ou não, né? Se há prejuízo de memória, quanto de memória, de atenção, né? Isso a gente chama de teste neuropsicológico. Doutor, algumas pessoas às vezes perguntam assim, ah, eu fui no psiquiatra e o doutor me pediu lá o exame sobre o lítio, meu lítio está baixo, poderia dar uma explicação ah, sobre esse, isso? Excelente pergunta. O carbonato de lítio é um sal é, utilizado para estabilizar o humor, talvez desde a década de 50, ele foi, essa descoberta é, foi uma descoberta interessante, e foi meio por acaso. É, um cientista que lidava com modelos experimentais em ratos é, percebeu que os ratinhos ficavam menos agressivos quando tomavam lítio. E esse cientista, ele foi a uns três congressos de psiquiatria mundiais e ele não foi levado muito a sério. E hoje em dia o lítio é um dos, uma das medicações antigas e continua sendo ainda um dos remédios é, principais para o tratamento de transtorno afetivo bipolar mais grave né que é o afetivo bipolar tipo 1 que a pessoa faz oscilações entre depressão e grandes euforias né e a gente não tem lítio no corpo né? O lítio é um metal exógeno da família 1A da tabela periódica. Né? Então, é, a gente usa a, o, o exame do lítio para quantificar a quantidade de lítio no sangue para poder fazer a faixa terapêutica mais adequada para aquele paciente. Porque a concentração de lítio para tratar a depressão bipolar é uma e para tratar a euforia, que a gente chama de mania, é, é outra. Então, é por isso que a gente faz exame de lítio. Hum. Um outro exame que as pessoas confundem muito é a dosagem de serotonina. É ah, a... isso mesmo. Dosagem sérica de serotonina não tem absolutamente nenhuma validade para o psiquiatra. Porque 5% só da serotonina... Está no nosso cérebro. Grande parte da nossa serotonina está no intestino e alguma parte dela está nas plaquetas. Hum. A serotonina também ah. atua na cascata de coagulação. Doutor, eu gostaria que o senhor contasse para os nossos seguidores aí do programa Dicas de Saúde, é, muitas pessoas vão procurar a ajuda do psiquiatra, mas elas não sabem nem o que contar para o psiquiatra, hum. que pergu o que que elas vão responder, se elas precisam levar os medicamentos, o que que elas precisam falar com você para poder serem ajudadas, doutor. É, muito boa a pergunta e eu percebo. Eu percebo essa, essa angústia e essa preocupação nas pessoas quando vão a primeira vez no consultório de um psiquiatra, porque às vezes elas percebem que o meu consultório não tem maca, por exemplo. Uhum. <risos> é um consultório diferente. Né? É, é uma consulta médica como outra qualquer. Nós vamos tratar de uma queixa e tentar ver se essa queixa se enquadra em um diagnóstico, e tentar dar o melhor encaminhamento a essa queixa e a esse diagnóstico. Às vezes vai ser o psiquiatra, às vezes o médico vai encaminhar para um colega... Para... Para um endocrinologista, para um reumatologista, para um neurologista, né? Mas eu acho que as pessoas devem ir sem medo, o médico não é um bicho de sete cabeças, né? Exatamente. É, frequentar o, e ir ao psiquiatra né? não é. dói muito menos que ir ao dentista. Com e, certeza. <risos> é, brincando, porque às vezes é, tratar do, dos aspectos emocionais é bastante doloroso, né? Mas, e a pessoa deve levar é, o que, o que a, a, a, a sua queixa. É importante levar o histórico de outros tratamentos, né? Às vezes a pessoa já passou por vários tratamentos, isso é muito importante o médico saber quais remédios usou, como que se sentiu, que tipo de efeito colateral é, teve, né? Se faz algum outro tratamento médico, que remédio toma, se fez exames recentes. É uma consulta médica como outra qualquer. Né? Doutor, é, eu queria que o senhor falasse também para os nossos seguidores, que esses, ah, a gente tem, né, o médico prescreve o um medicamento psicotrópico. Não precisa ter medo, né, doutor, de tomar. O, o medicamento, se o médico pediu duas vezes ao dia, ele deve tomar. Se eu podia dar uma, alguma orientação? Porque às vezes as pessoas, ah, o médico me deu e eu tomei três dias, não estou mais tomando nada, uhum. né? É interessante, muito boa essa pergunta é. também. E muito e a, a, tomara que esclareça muitas pessoas. O que acontece, Lucimara, que os psicofármacos eles demoram um tempo para chegar onde eles devem chegar, no, no sítio de ação deles. Né? Então, por exemplo, um antidepressivo comum que todo mundo conhece, é a fluxetina. Né? A fluxetina é um antidepressivo de, que tem apresentação em gotas e em cápsulas. Cápsulas de 20 miligramas. E a dose máxima que ela pode ser usada embula 80 miligramas, eu já vi usar um pouquinho mais, tá? O que acontece? Quando a gente faz um diagnóstico de depressão e a gente prescreve uma medicação para uma pessoa que está deprimida, eu costumo aplicar uma escala no meu consultório que dá uma nota objetiva para a gravidade daquela depressão, né? Entendi. Por quê? Porque a gente sabe que em Três semanas, a gente, se a gente tiver uma melhora de 20% daqueles sintomas com o remédio que foi prescrito, é muito provável que nas próximas semanas, em até dois a três meses, a gente tenha uma, uma boa resposta da medicação. Às vezes acontece que a gente precisa começar com uma dose baixa, para que a pessoa não se assuste com os efeitos colaterais, para que haja tolerância, para que o organismo se acostumando com a dose do remédio e a gente vai aumentando devagarinho até chegar à dose terapêutica. E às vezes é preciso fazer uma combinação de remédios. Então... Assim como o hipertenso lá, que toma seu, sua losartana, seu propanolol e sua hidroclorte azida, às vezes o, a pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, precisa fazer o, o uso de uma combinação de fármacos que se potencializam para ter um melhor resultado. E vou te dizer, às vezes a gente leva, infelizmente a gente leva algum tempo, para achar essa combinação. O médico quer acertar o mais rápido possível, mas às vezes a gente leva tempo porque a pessoa não tolera o remédio. Então a gente vai vai mudando, vai mudando, vai trocando até acertar. Hoje em dia já existe os testes de psicofarmacogenética. A pessoa tira, faz um swab, manda por correio para um laboratório, e o laboratório manda um, um laudo de como a pessoa metaboliza essa medicação, né? Isso faz com que o um médico acerte, é, pelo menos em termos de de, farmacodinâmica, de com, é, farmacodinâmica, não, farmacocinética. Então, se a pessoa é um metabolizador rápido ou lento daquela medicação, só que ainda o custo é muito alto e, às vezes, não, a gente não compensa. Mas, com certeza, com a modernidade, esses exames vão estar cada vez mais disponíveis e a gente vai conseguir fazer prescrições, a medicina de precisão, né, que hoje tem se falado tanto. É, doutor, com certeza está né, avançando, então esse exame vai ter acesso para todo mundo. Pelo sus... Esse exame ele é um exame particular, isso? Esse exame ainda é um exame feito na rede particular, mesmo na rede particular ele, ele é caro porque ele é um exame genético e ele não, e ele não existe só para antidepressivos, ele existe para vários fármacos para medicamentos para câncer, para remédios cardiológicos, para remédios reumatológicos. Ele, ele avalia a velocidade em que a pessoa metaboliza a medicação, porque as pessoas metabolizam o mesmo remédio de formas diferentes, porque o nosso sistema de metabolização hepática é genético. Né? Então às vezes o vizinho se deu muito bem com sertralina E você dá sertralina para alguém que não tolera Por quê? Porque metabolizando lentamente ela vai fazer efeito colateral E não vai tolerar o remédio Por isso que a gente sempre diz é, né Procure sempre um médico especialista, porque nem sempre, o senhor já né, falou, nem sempre o que foi para o vizinho vai ser para você. Então, por isso que cada pessoa é tratada individualmente, né, doutor? Uhum. Então, é muito importante procurar o, o, o médico realmente para tratar como um indivíduo único, né? Uhum, uhum. É, doutor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, uhum. então. Olha só, é... Diria que se você está sofrendo é, interferência no seu trabalho, na sua vida de família, no seu cotidiano, em função de sintomas mentais, psíquicos, né? Ou sintomas emocionais, é, não perca a esperança, né? o o, a depressão faz, às vezes, com que a pessoa fique sem esperança. E eu sempre digo aos pacientes, lembre-se que você está assim, você não é assim, e você pode melhorar. Com certeza. Eu gostaria, assim, de pedir a Deus, de agradecer pela oportunidade de estar com o senhor nessa entrevista. Tenho certeza que a gente já está ajudando muitas pessoas que vão nos ouvir, doutor. É, deixem aberto um outro assunto para o senhor, uma próxima oportunidade. E assim, muito obrigado mesmo de coração pela participação aqui de uma, mais uma entrevista do nosso programa Dicas de Saúde. Obrigado, sempre à disposição, Lucimara. Um grande abraço a todos, um beijo, fique até a semana que vem. Deus os abençoe.